Esse exercício é o exercício do aprimoramento diário. Então, não tem prazo de validade. vou fazer hoje. Eu vou fazer uma meditação hoje. Não, ela vai servir por uma semana. Então, amanhã você vou fazer de novo. Vou fazer uma boa ação hoje. Vai servir por dois anos. Amanhã eu vou começar a fazer o mas Eu já fiz umas coisas boas hoje, então amanhã eu vou pintar o cérebro ou seja, é tudo energia gente, você vai plantar, vai colher então, a grande questão é, é simples, é, assim, né? é um processo de a responsabilidade seja, já vem estar tá nos convidando, olha, olha o que é que você está que é que tá colhendo, está satisfeito com isso? então você não está, então é um jogo, é com você, e aí é amplo, é, é, um, é um jogo, é um jogo complexo mas é uma, é uma beleza viu? Uma beleza quando a gente entra nesse campo, porque aí você vai começar a, a mudar essa curva de probabilidade.